Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra gente comentar sobre as novidades que vieram com essa troca de estação pro outono e também pra falar de algumas peças dessa nova estação que é o outono 2021 no COVID. Falei que eu não ia mais gravar vídeos de Covid, a não ser da tabela. E eu também esqueci de mencionar esse da troca de estação que na verdade eu sempre gravo e eu adoro. Eu nem ia gravar dessa vez porque eu tava um pouquinho assim, tristinha com o desempenho dos vídeos de Covet. E até falei que eu não ia mais gravar, só que COVID não me deixou não gravar. Porque o que acontece? Eles mudaram alguma coisa na questão de criadores de tendência. E agora eu tô aqui de novo, né, pra explicar pra vocês, pra falar, pra comentar. Tudo bem que talvez vocês já devem saber tudo, porque já fazem 3, 4 dias que isso aconteceu. E eu tô vindo aqui um pouco atrasada falar sobre isso. Mas mesmo assim eu vou conversar com vocês sobre isso, porque eu gosto de falar das novidades. E eu também não entendi nada, então eu vou ler aqui. Eu não abri nenhum, quer dizer, eu abri um sem querer com a palma da minha mão quando eu tava mexendo no COVID, mas eu não abri a maioria dos recados novos que vieram, então pra gente ver juntos e também pra gente conversar sobre essas novidades, né? Sobre as peças novas e enfim, tudo que vem com essa troca de citação. Começando pelo ícone e pelo pela falta de entrada, né? O ícone aqui eu até que gostei dele, combinou com o meu fundo de tela, mas ok. Olha, é uma coisa super noite assim, eu gostei. Até achei bonitinho, mas achei meio, sei lá, tipo achei bonitinho. Pessoal, não tenho mais muito o que adicionar. Ah, e olha também que eu tô com bastante dinheiro... Eu tô com muito dinheiro, cara, não sei como é que isso aconteceu. Então a gente pode fazer algumas compras. Eu amei esse fundo aqui da passarela, ficou bem bonitinho. E vamos vir aqui pra ver... Ó, esse foi o item que eu abri. Você pode se tornar uma criadora de tendência. Nós vamos de baixo pra cima. Você é criadora de tendência definitiva. Uau, meu bônus de estação por ser criadora de tendências várias e várias vezes. Obrigada, Covid. E aqui nós temos sobre os visuais celestiais o nosso... 1200 Obrigada, convite novamente. Ganhamos nosso dinheirinho. Agora o que, que é isso? Pacotes de moda. São três pacotes. Eu nunca vi um pacote que custava 10 reais. Ai, pode pegar sete itens todos de muito, muito caros. 100 reais. Nossa, não vale a pena nunca. Se alguém comprou isso aqui, a pessoa tá louca. Desmiolada. Olha isso aqui. Nossa senhora, gente. Ó, oh, isso é super! Sinal de. EA, super, eles fazem pacote pra tudo, querem pegar nosso dinheiro de tudo quanto gente Então isso aqui tá super carinha da EA, fazer esses três pacotes aqui, espertinho demais E esse aqui você pode se tornar uma criadora de tendências que foi o que eu abri sem querer, mas eu não li Sim, você a partir dessa estação, o valor de guarda-roupa de 300 mil da estação torna você uma criadora de tendências. Pra quem não tá entendendo, pra quem chegou agora, ou pra quem começou a jogar há pouco tempo e caiu de paraquedas nesse vídeo tentando entender, talvez já tenha assistido os outros vídeos sobre criadora de tendências. Antes era 400 mil na estação pra você chegar a criadora de tendências. Aí depois desses 400 mil, tinha os 800 mil que você ganhava segundo, segundo nível que eu... Nunca, nunca, nunca na minha vida ganhei Porque antes eu não fazia cast quando tinha E agora eu nunca chego Uns 800 mil São 100 mil a menos do que em temporadas anteriores Descubra mais sobre como se tornar criadora de tendência Todas as vantagens que vem com esse status de elite Vamos ver É 300 mil, são 100 mil a menos, beleza Lembre-se, quanto antes você alcançar um valor do guarda-roupa, então 2021 de 300 mil, mais cedo ganhará o prêmio de boas-vindas de 500 diamantes e peças com valor de 10 mil, sem falar em outros benefícios fabulosos durante a estação. Então a gente vai ganhar esse anel, eu acho, e esse brinco, cada um de 5.500 e 500 diamantes. Ah, e também a gente tem prêmios mensais, né, que eles estão mostrando aqui. O primeiro prêmio mensal vai ser dia 1º Setembro, impossível chegar lá, Gente, não consigo chegar em 300 mil até 1 de setembro. O segundo vai ser dia 30 de setembro. 600k até 1 de setembro e 9... Ah! Eles colocaram três metas agora, pelo que eu tô entendendo aqui, ao invés de duas, que antes era 400 mil e é, 800 mil, agora é 300 mil, 600 mil e 1 milhão. Então a gente vai ter pra sempre, até o final da estação, pra chegar nos 300 mil, você pode chegar, pode virar criadora de tendência até o último dia. Mas pra ganhar os prêmios de 600 mil, tem que ser no período entre dia 1 e dia 30 de setembro. Aí pra você chegar e ganhar os benefícios do 1 milhão, tem que ser entre 1 e 31 de outubro. O que não faz muito sentido, porque, gente, vamos pensar. E se eu chegar no status de 600 mil no dia 5 de outubro? E ao final de outubro eu ganhar um milhão. Eu vou ficar sem algum status, eu vou perder algum prêmio. Eu vou perder algum prêmio por não ter chegado nos 600 mil. Mas de qualquer jeito eu vou estar chegando no milhão. Então eu pulei um, ficou um pouco confuso. E pra quem é 300 mil, ganha prêmio dia 30 de setembro. 30 de setembro. Nossa, tá horrível isso de entender. Agora eu entendo se você não tá entendendo. É, no início de cada... eu não sei, me perdi. E também quando você é criadora de tendências. Por bastante é, estação Você ganha mil cash a mais por, a partir de quatro estações Você ganha mil cash a mais Que nem eu ganhei agora que vocês viram Três estações é 540 a mais Duas estações é 420 a mais E uma estação é 300 a mais Então é isso, eu só não entendi esse, esse negócio aqui mesmo Acho que embaixo são as metas e em cima São os prêmios de criadora independente da meta Ou quando você chega a 600k Você vai receber o seu prêmio dia 30 de setembro E quando você chega a 1 um milhão Você vai receber seu prêmio dia 31 de outubro. Porque em cima tem uma legenda que é um presentinho, 300 mil, que é o que a gente tá vendo aqui embaixo. Então me parece que a gente vai receber esses nesses ao final desses dois meses. E se você tem os 600 mil ou um milhão, você recebe um bônus. Será que agora... Nossa, eu vou chegar bem mais rápido agora, gente. Ai, olha só, tem 36 mil. Falta bem pouquinho. Vamos ver aqui algumas peças, começando pelas peças, é Covet Collection. Eu comprei já algumas. Então, Covet Collection, a gente tem esse... Ai, esse cabelo me incomoda. A gente tem tatuagens. Fazia muito tempo que eles não traziam pra gente. Ah, eu tinha visto essa da barriga. Que linda essas tatuagens. Assim, eu amei essa capa. Pra mim, essa capa tá maravilhosa, gente. Olha que capa linda. Sério, eu achei ela sensacional. Tem esse corset também, muito bonito. Aí agora, pelo visto, tem essas botas. Eu meu celular, desculpa. Mil cash, a bota. Covetivo. A bota é inventada por vocês, não é uma peça de alta costura, não. Não hum, vou contar. Horrível, tô muito brava. Porque ela não vai ser muito... Ela é muito específica pra ser muito útil. Isso aqui também tá horroroso. Tô triste com essa bota aí. E as luvinhas padrão, né, velho? Nossa, tô triste. Só se é só uma bota preta ainda que nem teve uma vez. E era mais barato que essa. Tava melhor. Eu acho que era mais barato que essa. Será que era mesmo? Tipo sapatos. Deixa eu ver. Olha isso! Gente, olha o tamanho dessa bota É A mesma coisa que isso aqui. Tem mais detalhe. É maior e custou 400. E essa aqui que foi mega utilizada também custou 400. Ai, que absurdo. Que absurdo. Como é que... que absurdo. Que absurdo. Eu tô muito nervosa. Não tô... Nossa, eu tô muito triste. Como é que vai aumentar? A gente tá ganhando mais dinheiro pra casa? Não tá. Ah, fico brava. Desculpa, gente. Eu fico nervosa com essas coisas. Voltando aqui, vamos ver os vestidos, que é sempre assim, ponto alto, né? Eu vi um vestido muito lindo aqui. Nossa, Estela voltou, né? Aqui, ó, esse aqui é o vestido da capa, não é? Ó, a Giovanni agora tá com uns, umas roupas meio alta costura, né? Uns vestidos alta costura. E olha esse... esquece cancelo, era bonito. Legal esse vestido, legal, uma cor. É, mesmo vestido pra cor. Olha só, Giovanni tá com vários vestidos caríssimos, normalmente não é caro, né? Porque eles são uma moda mais popular, mas agora eles pelo, pelo visto lançaram uma linha de autocultura ou eles já tinham e o YouCovid que não tinha colocado no jogo. Olha só esse! putz, gente, eu achei esse vestido muito massa, assim, a cor dele, o estilo dele. Eu queria comprar, mas eu não tenho coragem, porque é R$4.600, né? Se bem que eu tinha que estar com mil, não com 60, mas ok, horrível isso. Tá, eu não tô achando, assim, muita grandes coisa Eu vi uma galera falando que faliu. Ó, oh, esse vestido tá bonito. Eu vi uma galera falando que faliu, mas eu não tô tentada a comprar nenhum vestido, assim. Mentira, que esse tá bonito mesmo. Esse tá bonito também. Vou comprar como necessário. Tá, eu tô procurando alguma coisa diferente. Swimwear? Tá, eu não achei grandes coisas, não achei que ia ter mais coisa pô, eu esperei um tempão pra vir jogar esperei uns três dias depois que começou a estação pra poder ver coisa diferente vamos ver o que importa só hoje, tá gente que eu, assim, ninguém merece ficar aqui 20 minutos vendo negócio que, que vocês podem ver mesmo no celular de vocês tá, vamos ver saia, vamos comentar essas saias aqui que eu acho que importa bastante essa tá bonita e parece que vai ser bem utilizada essa que tá horrorosa Péssima. Não, não, aqui até que estar bonitinha. Mas, assim, pouquíssimas coisas aqui também, né? Essa aqui é uma boa pra comprar. Sapatitos. Eu comprei, óbvio. Eu sempre compro um bed glamish no começo da estação, vocês verem. Vamos ver se tem alguma coisa legal com sapato aqui. Sapato é um negócio que falta durante a estação. Na verdade, não falta porque eu uso mesmo. Moda circular. Faz no coração. Eu sou muito, assim. Ecológica, porque eu só uso o mesmo salto, a estação inteirinha. Alguma coisa que preste aqui? Não. Coletes. E que, que coisa feia, eu só vi agora. Ó, oh, o da Laurel. Péssimo também, horroroso. Jaquetas, que é sempre bom olhar jaquetas, fazer assim, uma tem coisa legal. Eu, eu disse alguma coisa legal. <risos> não tô gostando de nada. Eu vi uma galera quando ficou pobre, que gastou um monte, mas eu não tô gostando dessas coisas. Hum. Eu, eu gosto dessas coisas aqui. Jaqueta, entendeu? Mas eu, ach, eu tava esperando mais. Pelo que eu vi, eu tava esperando mais. Não sei porque eu abri essa sessão de moda atrás Pelo que eu vi, as pessoas falando, eu tava esperando mais. Eu não abri o Face, então eu não vi no Face. Eu vi algumas mensagens perdidas no antes que eu arquivei o grupo até pra eu não ver. Ai, esse tráfico, ninguém aguenta mais isso Ui, eu não aguento pelo menos, não sei, não sei Ai, gente, eu tava esperando muito mais a minha vida E agora tô decepcionadíssima Tristeza total, assim Não total, mas tô triste Ó, vamos ver esse pacote aqui Legal, isso ó. Ah, bonito isso Isso também Isso aqui é esquisito pra caramba Isso aqui, ah, que lindo isso Nossa Deixa eu ver esse pacote, tem alguma coisa que eu não falei? Uau, eu gostei desse pacote, hein? Acho que é isso. É isso, galera. Um bom início de estação pra vocês. E se não deu tempo de você ver a estação, veja agora depois e salva com umas dicas. no meu vídeo sobre troca de estação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha surpreendido vocês voltando tão rápido depois que eu falei que ia parar de gravar vídeo de Covid. Só ia gravar um por mês e gravando dois. Espero que eu tenha surpreendido vocês de uma forma boa. Me fala aí o que vocês acharam todos os acessórios de tudo e tchau! Até o próximo vídeo!